Senhoras e senhores, aqui é o palco o Mico das Galáxias! A minha mãe esses dias chegou em mim e disse assim Nossa, filho, tu tá gordo, hein? Não, filho, tu, tu tá na hora de tu começar a comer uma saladinha, né? E aí eu digo pra vocês Vaca, panda, elefante, todos esses bichos só comem e olha o tamanho que eles são Aí a vizinha chegou esses tempos e chegou pra minha mãe e disse assim, ai, tu não acha que tu tá pegando demais no pé de um dos teus filhos? Aí a minha mãe respondeu, ai, deixa de bobagem, mulher. Eu nem sei de quem tu tá falando, se é da Vânia, da Vanessa ou daquele gordinho esquisito. <risos> Gente, eu queria agradecer a minha participação aqui hoje, tá?